Mano, olha essa partida, hein, galera É o Nick Link aqui, né Os, os cara tá falando Boeirinho de novo É o Damage Sup Rapaz, essa partida aqui vai dar o que falar, mano Esses caras que é Diamond, tudo é challenge, ó Então a fila tá raielo, tá ligado? Olha que saudade dessa fila, papo reto Vambora. Qual o cara que quando você joga contra Você quase sempre perde, Marquinhos? Ah, mano, hoje em dia eu não sei se tem um, um, um cara desse não, velho. Mas assim, tem um campeão, mano É... Nunu Se eu tô contra Nunu, eu sempre perco Eu nunca ganhei de Nunu, mano Nunca, nunca Porque, tipo assim é que eu tava jogando muito no Diamond Fazendo um rank de almestre, tá ligado? Então eu acho que isso fez eu não ficar enfrentando os caras sempre Sempre os mesmos caras, né? Aí sumiu alguém da cabeça oh. Nunu e o Willamp Falei certo, Pato? Pô, o Pato gosta do Nunuzinho, né, mano? Pior Hello. que sem maldade ele é meu counter pessoal, Pato Fala, Jimmy, bora Quem é seu counter pessoal? Nunu, mano Eu sempre preocupo Nunu, velho Sempre, sempre Porque Nunu é foda, velho Você tem alguém assim? Tá Tinha o Jojo antes, mano Mas agora não faz tempo ele frente É, né, então, véi. eu também tô sim, saca? Tá. Tô aqui, Jimmy Pode dar ali? Pode ali. Fé, velho. Bom stun, mano. Tem flash? Ele não. Bom exaust, velho. Quero te salvar, Jimmy. Bom exaust, velho. Bom exaust. Obrigado, bom obrigado. Exalti. Acho que eu não vou ajudar vocês a puxar outro, não. Pra vir não ficar muito sem XP. Ah! Acabou de fazer aqui, safado. Putz, tive que dar B aqui, mano. Vou perder da é tipo, Bora mano. Não. Posso ir aí, Jimmy. Vou só tirar o art primeiro, se pá, Bora então, tem. vou dar Engage aqui já. Bora, boa. Em que que nós vai? sem flash. Traz, trás, tem flash. e, flash. Trash, e, flash e, e flash. esse, esse, esse. Ué, esse aí tá morto também, então. Ó, ele foi esperto, hein, mano. Matou outro lá? Ai, quase, hein. Eu mirei ele certinho, mano. Nice, nice, mano. Esse campo meu aqui tá funfando. Ó, vou dar B. Ó o que, que eu fiz pra adaptar, galera. Aqui, ó. Aqui, ó. Morri. Se você conseguir clicar no pistola, eu te salvo. Ai, jurei que você ia salvar, mano. Tá é aí, aqui, ó. Pega, pega, pega, pega, pega, pega. Porra, que merda, mano. Marquinhos, ó, aqui tá subindo. É, vai dar, vai, vai nós tudo aqui, mano. Mano, é só vocês não morrerem aí, velho. Nossa, você tá morto já, mas tipo assim, só fica suave que aí, tipo, o bot vai cair de tudo eu, aqui. Eu queria, eu queria ter morrido perto da Wave, mano, só que eu não consegui. Tá suave, tá suave, Jimmy. Relaxa, eu pegar um kill aqui, ó. Tá susso. Foi o foi o Sem maldade, véi. Nós dois morrer pro Nick Link pegar a Wave foi o velho. véi. E se ele ainda matar aquele cara, acabou. Aê, porra! Tô falando, velho! Foi, foi o lá, Urf, foi o Urf. Urf. Agora foi o Urf. Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui. Cadê? Quem queria ver o Fabinho, galera? Aproveitar que ele tá no quarto. Mas mostra isso aí, eu não posso tirar a mão aqui, não. Ó o Fabinho aí, galera, ó. Cadê? Parece só um pedacinho Olha lá o Fabinho aí, galera. Quem queria ver o Fabinho, ó. Tá bom no meio da jogada aqui. Ai, morri. Nossa... Tudo pra mostrar <risos> o Fabinho, mano. É tudo pra mostrar o Fabinho, mano. Morri! Consegui matar o trash aí, tô feliz. Não consigo, velho. Desculpa, Dino. Fiquei desconcentrado, mano. My bad. Deu pra ver só um pedacinho dele, né, galera? Se matar? Ai, ah, o pior Não, de tudo mano. que eu tô vendo é que esse cara vai morrer ainda. Caralho, o Jimmy é um bravo guerreiro, Vai My bad, my bad, my eu desconcentrei, mano, foi mal, velho. Oh, merda. E aí, Jimmy, agora eu não sei pra que... O top, vem, vem, vem, vem, Usa o topo mesmo? Usa, usa, usa, usa. Bote caiu já, pô. Ah, é mesmo? Vocês levou bote, velho? Sim, faz muito tempo, véi. Pô, vocês estão giga, mano. Eu não vi, não. Foi mal, velho. Eu dormi um pouquinho aqui no ponto. Tá safe, tá safe, tá safe. Esse arado foi ruim, hein, mano, mas tá tudo bem. Vocês dois pegarem as plates aí. Pegamos, pegamos. Eu cara. tenho demolir, mano. Eu levo esse aqui rápido. Caralho, mano. O Nick que ter pegado esse campo foi pai, aí, mano. Tô atrás dele, Jimmy. Nossa. Que cara meu bom, meu... hein, mano. Deu pra recair, velho. Mas eu só vi a cabecinha. Ele velho. tem a Tristan? Ah. Isso, vem, vem, vem, vem. Mas pega? Não, não, não, não. não. Aí se matou, Marquinhos. Se ele morreu eu tô feliz aí. Acho que ele não morre, não. Morre, não, morre, não. Merda, velho, foi mal, trolei. Mas eu só vi a oh, cabecinha, velho. Deixa, deixa. Deixa. Em colocar tá, tá, um tá, leva um aqui, leva um aqui, Jimmy, vou dar a B, nós tenta levar a top e pegar alto, mano. É isso, aí nós usamos esse Arauto pra é levar isso, a T2 é também. Eu tô forte, viu, mano? Não tô fraco não, véi. Acho que tá suave, velho. Tá só, só o Talonzão pegar umas killzinhas. Dia... É que eu não sei se o Jax vai aguentar esse que na side, mano. Aguenta, aguenta. Ele só precisa de tomara. Item, pô. Bora, bora, bora. Acho que nós ia ter que guiar esse Drake aí, viu? E o Herald, né? Porque é um dos dois aí. É, o, o Harold eu não quero givar, não. Eu prefiro o Herald. Ah, tá, então vamos pegar o Herald Mano, e se nós querer ser folgado, Jimmy O que, que você acha? Mano, não sei, velho. Acho que eu me contento em levar t dois top. Tô feliz com isso. Mas tem que ver, ver o que vou. eles vão querer fazer, tá ligado? Tem que ver o que boca, eles vão querer boca. fazer. Boca. Se eles, eles vale... forem reto mid, cair t dois mid, não vai ser um tá ligado? E é isso que eles vão fazer, tá ligado, né? Eu vou dar B, eu vou dar B, toma cuidado aí. Acho que eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar. Ah, a gente vai tá givando o Drake e se vocês levarem T dois top aí, tá um worth. Se esse mid não caiu, eu tô feliz, velho. Caiu já, caiu já. Caiu? Mano, eu tô sentindo que esse cara para nós, mano Eu vou te ter 3, Jimmy, pode ser? Vai, Se você vai, acha vai, que vai, tá véio. vindo alguém aqui, avisa, mano Vou tentar parar o B, o Thresh pode estar do B O Vigo tá fazendo Drake Mano, eu quero muito matar a margarida do cara, velho Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Sabe aí, sabe aí, sabe aí Cabeceou eu ter 3, hein do meu ult, fala Uta, uta, uta, uta, uta Uta, uta, uta, uta, uta, uta, uta, uta, uta, uta, uta, uta Nice, nice, nice E vou ser é ousado aqui, mano, tô sendo ousado, ó Que merda, Jimmy Caralho, mano Talvez Uhul Dá ali, paizão Caralho, galera Fizemos história, mano Mano, se eu morresse Pra aquelas bilunguinhas Do cara ali, mano Nossa, eu ia ficar triste, mano O cara tacou as bilungas E deu até uma risadinha Só que ele esqueceu Da minhas zonas, né Exaustizinho salvou também, né, mano Puta que pariu Nice, Jimmy. Fizemos história, paizão? Tá mutado aí, meu lindo, mas só boa. Tô sentindo que você tá comemorando, que você comemorou um pouquinho. É nosso isso aqui, hein, mano? Tamo bem. Não vejo esse Ryze voltando pro jogo. O que ali, acho que agora ele começa a morrer pro Jax. Maravilha, mano. Fui sabotado que fiz a play inteira conversando aqui, ó. É Full mano. Tá batendo os minions ali. Ó! Oh. Oh! Fica em cima pra ele não pegar a lanterna. Tem, tem. Nossa, eu botei duas ward ainda, o cara conseguiu pegar, velho. Eu tenho ult, eu ult, será? Eu não vi a vida dele. Não, não. Vou não. Voltar e roubaram, voltar e roubaram. Aí dá pra dar, ali. Time, só tem um detalhe, paizão. Tá bom, tá bom, mas relaxa. Tô acostumado já. Eu tem não ping? tenho. Não, não tenho. Mata esse cara aí, mata esse cara aí, empolgado pela parede. Pode esse aqui também enlouqueceram, velho. Boa, porra. Nice call, velho. Essas call que é as mais ousadas, mano. É quando não tem smite, velho. É isso, tá ligado? Ai, senhor. Tade de morder sua goiaba, Jimmy. Pelo amor de Deus, velho. É isso aí, boa, Vai dar boa, vai dar boa, vai dar boa. Vocês estão bem aí, no mid? Eu vou voltar, eu vou lutar Insta, eu vou lutar Insta, pra não se ter bagunça. Nem precisa, não, Insta. Nem precisa. Nossa, encastou coisa demais aqui, eu ultei, a Vendo tô. Acho que vocês só voltam aí, eu vou sair com o Nick Nick. Eu vou bater véio. mid, eu vou bater mid. É GG isso aqui, viu? Vocês querem que a gente vai, aí ou a gente bate aqui mesmo? Mano, acho que cês, acho que a gente leva tudo aqui, velho Nossa, só o da minha bolinha, mano. Nossa, a bolinha tá machucando, hein, galera. Só foca, só foca, só foca, eu tô tryhard, quer que se foda. Foca aí, foca aí, foca aí. É só bolinha de ladinho, Jimmy. Ganhar. Vale, mano. porra. Vambora. Não ganhar dá, mais velho. um aqui, acabou a MD5.